Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Aqui o nosso amigo Lucas Do Rio de Janeiro, veio visitar aqui A gente aqui, nosso espaço terapêutico, nosso aluno, Lucas, feliz demais De receber aqui, foi fantástico Passar uma horinha aqui contigo E a permuta está marcada, eu vou cobrar a permuta Lá no Cidade do Rio de Janeiro, quando eu for passear lá E aí, gostou? Como que é? Com certeza, esse atendimento maravilhoso né? Essa troca de energia aqui Foi permitida hoje pelo professor Com a minha... A minha estadia aqui no, na cidade de Sorocaba A gente conseguiu fazer essa energia maravilhosa Que faz com que pessoalmente as coisas consigam fluir ainda mais né? E eu só tenho a agradecer Todo esse momento aí que a gente está podendo compartilhar com vocês. Isso. E me conta, como que está lá no Rio o seu trabalho? Adquiriu o nosso curso, fez o curso, estudou, está formado, está atendendo na cidade do Rio de Janeiro. E como que está lá o trabalho para você? Mudou alguma coisa? Cresceu, desenvolveu? Como que está? É, estamos muito felizes né, com o resultado que está está agregando na nossa vida né? a reflexologia podal, tivemos já a oportunidade de várias ofertas de trabalho para a gente estar tá podendo auxiliar e crescer ainda mais e a gente está estudando porque é, cada pessoa que a gente conhece a gente está conseguindo multiplicar essa semente né? e está tendo resultados maravilhosos, então a gente está aberto aqui né, nesse momento dessa parceria que foi feita com o já lá no outro curso Então é, a gente só está estreitando Ainda mais né, Com tudo isso que o mundo Está precisando O mundo está necessitando Dessas formas de terapia complementar Que só tem a aumentar O amor do ser humano Em viver de verdade Legal, que legal Cara, Muito legal, muito contente de receber aqui E fico convite para você também Você que é meu aluno, minha aluna né, Amigo de turma do Lucas e as outras turmas também, quem puder nos fazer uma visita aqui no nosso pastor terapêutico, vou ficar muito feliz em também te receber. grande abraço sucesso para vocês, Lucas, é. valeu querido abraço, um abraço para todos, e eu aguardo vocês lá no Rio de Janeiro, e o professor também vai lá no Rio de Janeiro receber a sessão ah, dele, com certeza eu vou sim, abraço, tchau tchau